Felinos, julga de quedas. Seguinte, tô atrasado, muita coisa, te peço paciência. Aliás, você que mandou o seu vídeo não listado, privado, segura que eu vou mandar um link resposta pro seu e-mail. Você vai entender que o vídeo está no ar aí você deleta. Beleza? Vamos fazer dessa forma. Por que que aconteceu? Faleu? Sumiu? Ah, não sei o que, O e-mail tá aqui. De repente. Blá blá blá blá. Então agora tem que correr quanto tempo sem o Jet Li? Então vai ser uma coisa mais tranquila, mas com muita técnica para que você não faça mais erros. Filhos, sua máquina trava? HFW Informática Resolve. Você já sabe? Você tá demorando para entrar em contato. Tá aqui na descrição o site. Luxo, seguro. Pessoal de confiança. Fica tranquilo. Soares, você percebe? A gente falou em Londrina. Olha o. Tempo que tá, a demora, mas agora sai. Ele mandou pra mim, aí eu falei, filho, até falei, manda de novo, porque eu fiz uma confusão. Ele mandou de novo e fala, filha, beleza. O vídeo ocorre no Cartódromo de Maringá Race parque, ou seja, um parque de corridas. É, a galera se reúne todo sábado para treinar, nesse final de semana veio o Diego Faustino e a turma TF68. No fim do treino, o um aluno do Diego saiu para dar umas voltas Decidi acompanhar para ter a referência diferente da pista. Já quando todo final de semana, lá, mas não consigo evoluir mais meu tempo. Sempre 48, 47. Geralmente a galera vira 45. Muito bem. Bom, uma boa tática. Quando você chega num ponto e estagna, é sempre legal pegar um coelhinho como referência para ver onde você pode melhorar, o que lhe faz diferente, que de repente você vai encaixar na sua pilotagem e o tempo vem. Então, luxo. Como a 400 tem mais motor na reta, decidi ultrapassar no fim da reta. Onde eu já caí com outra moto. Perfeito. Mas não deu muito certo. Me assustei com a velocidade, cheguei e passei reto. Quase deu um acidente. Perfeito. Avaliei o que poderia ter feito: se foi a velocidade, ou a cabeça, ou a cachaça, zoeira, não, não é cachaça. que não ajudou por causa do tombo no mesmo lugar. Calibragem da moto: 29D dianteiro SC. 24 traseiro SP cage luxo a calibragem, aliás se eu fazer isso, legal, melhor o SP na traseira mais duro que na dianteira, aí o cara, não, mas no MotoGP o cara põe mais duro e mais macio na traseira, mas é outra composição, é outra pegada, não tem nada a ver, no nosso padrão lutinho, você põe sempre mais macio na dianteira, e mais durinho na traseira, se for para igualar, igual os dois, tá? nunca mais duro na dianteira e mais macio na traseira com a nossa seleção de pneus, no exemplo que eu falo, por exemplo, você tem um SP e um SC, aí você põe o um SP na dianteira e o um SC na traseira, dá ruim, entendeu? É o inverso, agora se estamos falando de um SC3, é, SC2, SC1, você até pode dar uma brincada, Pra você que de repente usa mais frenagem na dianteira, muito forte, desceu muito a mesa, ela tá desgastando mais o dianteiro que o traseiro, aí você pode trabalhar isso fora. Mas, cara, 99,5% não faça, beleza? Deixa sempre o mais mole na dianteira, tá? Muito bem. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um, um, um, um vídeo sobre, eu fiquei de fazer a suspensão direto que eu gosto, né? Vamos pensar nisso aí, vamos pensar, é sempre bom pensar. É moto original de suspensão, somente desmontada para andar na pista. Faz um comercial do canal. Comercial do canal. Pera aí eu já vou falar. Para quem gosta de ver cagada lá no canal, tem um monte. Pô, show de bola. Então é um canal de fezes. Nós vamos dar uma olhada lá. Falta é correr nos 10h30 do vídeo, valeu. Eu deixei aqui já aberto, que eu sou esperto. E aí, aqui, ó. Soares87. Então entra lá. Tá aqui, ó. Soares87. Tem 198 inscritos. Se crescer, fui eu. Você gosta, né, filha? Bom. Se não crescer, também fui eu. É, aqui ó, 10h30, vamos agir. Vamos ver um pouquinho antes, daqui mesmo? E você já fica com, com o que aconteceu? Ou você quer ficar com o que aconteceu? Então fica com o que aconteceu. Só aprendendo uma coisa, filho, você tá com uma R3, você fala que a Ninja anda mais e você quer passar no fim da reta. Felinho. E essa... Isso aqui é a falta. Isso aqui é a falta da embreagem deslizante da R3. Ela dá essa... Então você tem que trabalhar um pouco a embreagem para ela não fazer isso. Foi uma das coisas, inclusive, que eu falei no, no review sobre a diferença da ninja a R3. Nunca mais fui chamado pro review. Porque... É. Enfim. Vamos lá. Só fazer uma volta contigo, irmão, pra gente dar uma olhada. Ó, você vê que o coelhinho tá tá bonitinho no passo. Ó, traçadinho luxinho. Legal essa essa coelhada de pegar um alvo bacana. Então, ó, uma coisa aqui, você viu ali, ó, só pra você ter uma ideia. Ele abre um, ele dá uma aceleradinha, ele abre um pouco e vem fechando, ele faz um vezão E você vem fechadinho, tem que guardar no meio e voltar a reacelerar. Então, aqui é um ponto, por exemplo, que você viu dele, que é bom você fazer, que com certeza vai vir um tempo para você aí, tá? Vamos lá. Sequencinha de seu foi melhor. Só que ele deu a mão antes que você. Então, ó, sua sequência de S foi melhor. Só que aí onde ele espetou a mão foi melhor que você. Então, um outro ponto que você pode pegar. Isso que é importante, filho, entendeu? Quando você pega um coelho, você analisar essas coisas. Porque, por mais que a Ninja tenha mais motor, beleza. Mas aqui, por você ter menos motor, a mãozinha um pouco antes pode ser um grande aliado aí. Legal, vamos adiantar para o fato? Não bacana e você vê que ele tá bem relaxado, né? Sério, é... aqui você chegou um pouco mais rápido. Apagou bem a moto, ele segurou bastante, mas o traço tá bom. O olha agora como ficou melhor. Ó. Você viu que você deu aquela, entendeu? É essa. Essa pegada aí. Tá bom, beleza. Vamos lá. Que... Mas muito bom pegar como, como exemplo. 10 e... Vamos lá. Venha, venha, venha. Venha. Vai chegar agora. 10 e 30. Agora. saidinha Ó, de novo. Olha como ele dá bom bem melhor que você, ó. Aqui era o pior momento pra ultrapassar desse jeito. É. <risos> Aquela pilotagem kamikaze Filho, aqui é o seguinte ó, tá? é, Toda a saída do vídeo ele Aquece a moto antes que você ele deixa ela, ela já liga e você ainda está ligando Então difícil você tirar essa diferença De uma Ninja 400 com uma R3 Certo? Pegando duas motos originais É muito difícil Então você vai ter que forçar muito na frenagem E a R3 na parte da frenagem eu não tô falando, é, estabilidade da, da, da moto em si, para você dar uma alicatada e entrar. A R3 é até mais legal, porque ela tem a suspensão invertida, o chassi vale muito bem. Só que o conjunto, o motor, embreagem deslizante da Kawasaki, a moto tá muito mais estabilizada. Você viu isso aqui, ó? Você tem que trabalhar bem a embreagem, porque senão ela vem mesmo quicando. E se você ficar em cima da moto em pé praticamente o tempo inteiro, você vem recebendo tudo e a moto ela vem fazendo isso aqui, ó. Em vez de ela fazer uma coisa uniforme para um lado ou para o outro, ela vem fazer assim: ó, tá? Então, você é, põe mais gás, só que se você botou mais gás, já vai entrar e prestar atenção no que você vai fazer, vai vir mais rápido. Não pode ficar com frio no painel, porque se você achar que chegou mais rápido e não se sentiu bem, já era. Então, assim, o que eu acho, se você sai junto e tá, é, você aqui e a moto aqui, beleza. Cara, tem duas, três motos de diferença. É muita loucura forçar essa frenagem, entendeu? Vale a pena encaixar e sair grudado. Se na próxima você saísse mais grudado, então o grande lance aqui pra você ultrapassar nessa época que você queria, era sair melhor na, na curva da vitória. E aí aqui quase dá um merdeiro máximo, né? Você ia ser um kamikaze, você vê. Pega o filho que tá treinando com o Diego, você já mata ele no meio, já dá um puta de um problema e já era. Então aqui, filho, você colocou em risco todo mundo. Não faz mais. Tem que ter mais tranquilidade. Ali na sequência de S, seria um outro ponto, mas a pista é apertada. Então o lance é você fazer onde você queria, que era aqui, só que melhorar essa saída de, de curva, concentrar e a R3 ela necessita de um trabalho de embreagem. E outra coisa, não é matar toda a embreagem ou mais de a metade, é um pelinho só. A R3, um dedinho, quando eu andei com ela em Capuava é um dedinho para aliviar, tá porque você vende a meia embreagem, dependendo da altura que você fica, é, que você deixa, você já mata ela antes, aí ela vem muito solta e também não entra. Aí quando você solta, ela sente e quica mais ainda. Tá? Então é isso aí. É, são as dicas que eu posso te dar. De resto, tava luxo. Legal a, a, a escolha aí. E é isso, filho. Sem kamikaze. Sem kamikaze. Um abraço pro Pedro Kamikaze. Que não tem nada a ver que a galera fica pegando no pé dele. Pedro Kamikaze foi meu aluno. Tá? Então. Respeito o máximo pelo menino. Certo? Aqui a gente tá falando do caminho Daqueles... É... Per Harbor é o contra É, é perrarboa, é isso aí mesmo. Vamos pro próximo, filhos. Leão da Montanha! Grande Edilo Santos É o seguinte. Ó, o Edil, pra quem não sabe, é a S1000 Que num outro vídeo que eu postei Que vai comigo, tá, não sei o que lá Foi só eu deixar o menino sozinho e já me faz uma dessa. Você entendeu? Vamos lá. Boas, Nurva Como de costume, todo domingo à tarde importante, domingo, domingo, domingo, é, né? <risos> na Estrada dos oveiros tem aquele treino, não fala isso, é, dessa vez deu ruim, venho nessa descida a mais ou menos uns 80, 60, eu não posso falar o que você está aí, que 180 é muita coisa, terceira marcha, desço uma marcha e entro a mais de 100, mais, mais ou menos uns 30 km por hora, é, pelo ódio você ouve o ponto-ataco, mas não entra a segunda marcha, tem mais um toque no câmbio e aí caiu o neutro. É, bem na hora que estava iniciando e a sensação foi ter sido empurrado para frente, a moto ficou quadrada, ali catei tudo que eu podia e vi que não seria suficiente se o o freio e terminei a curva dentro da valeta, inclinado, mas eu vou salvar a pergunta. Fiz certo ou daria para fazer a curva mesmo no neutro? Foi tudo muito rápido. Já fez essa curva em terceira marcha, mas ela espalha muito. Eu acredito que neutro seria escapar. Foi lá, lá, lá. Do valseta, tá aqui. Isso é um, um, um negócio que a gente tem... Na sua opinião, você conhece muito bem esse trecho. Abraço, filhos. Super Corsa V3, né? 32 dianteiro 28 traseiro luxo a calibragem. Só que às vezes você usa com... tá, tá o pneu O pneu às vezes tá, tá meio morto. Que eu já falei, mas a já trocou, mas tudo bem. Bom, é... Seguinte... É, vamos lá, então, é uma reta que você vem lá, quem vê meu vídeo vem lá mais ou menos a 180 e você entra um 150 e é uma ela é uma curva que é fácil mas é muito rápida e para você se lascar é um, dois, então fica com o vídeo aí Os três modelos Jeito, jeito normal Luxo Esse é o jeito normal e tá certinho Jeito moleque Vamos ver Zera. Entre nós aqui, Lulu Santos, você tem certeza que você não deu dois tapas ali? Porque o que acontece? Dependendo da redução que você faz, se o giro vem muito quente e você dá dois tapas no clique, é... ou vem para fazer terceira para primeira, ela entra em falso ou neutro, a BMW tem um pouco disso. Uh, e uma das coisas até bom para proteger o motor, né? Então, pode ser pode ser que você se confundiu e bateu duas sem querer no calor da emoção, porque quando você vem mais quente, fica mais rápido mais rápido, você dá aquela embananada com o pé, e aí você dá duas ela entra no falso neutral né, e aí já era você fez a pergunta fazer em neutro, é tipo entrar numa rotatória também, mas tá na embreagem, fica muito leve a moto e a chance de dar um ruim é gigante para nós aqui em cima, mas você tem o um efeito giroscópio ainda rolando e a moto tem equilíbrio para fazer. Só que acontece que a leveza é gigante. Então, é melhor você tentar fazer, sim, do que passar reto e dar, Porque você vai ter velocidade para isso, só que é bem complicado e é desafiador. Então, é, tem que treinar. E é melhor você treinar numa pista <risos> e depois você faz, porque daí se tiver passar reto, vai passar na brita, né? Aqui já dá na... Aí só a gente faz um tail of dragon, vai pendurando as peças aqui e já deixa, né? Mas é o seguinte, filho. Veja só. Você tá... Ó, outro ponto. Terceira pra segunda. Luxinho igual você fez. Pode acontecer de você não ter dado aquela pressão no pedal da marcha também. E é o kick shifter, e aí ele entra em falso metro. No começo, quando eu peguei a 10, você lembra? Que ela dava um... Quando eu fui andar ali e tal, ela dava um, uns... Duas vezes deu um falso metro, até com um romeirinho e tal. O que, que aconteceu? Eu pergulei um dente para baixo o pé, onde eu encaixo a bota. Por quê? Justamente a sensibilidade. Então eu desci em um minuto, e aí quando eu dou a paulada, não tem mais aquele... Será que eu engatou ou não engatou? Então, a pressão do pé é fundamental. Se você vai com o pé de boneca, já era. Tem que ser com o pé bom, tá? Esse é um ponto, pé de boneca. Segundo ponto, redução de duas muito rápido no curso de espaço, que é o que parece ali, bum, bum, também é ruim. Com a 10, com a 6, é mais difícil, mas com a 10, tem aquela que eu venho de quarta e vou lá para a segunda. Se eu deixo muito perto, a segunda não entra feliz. Se eu dou mais passada um pouco melhor, ela entra mais feliz. Então é, é, esse timing também é bom, trabalhar bem a embreagem, se você deixa só no quick é complicado, mas eu acho que de repente você ali é, foi mais o, o pé de boneca do que qualquer coisa, então mais pressão no pé, porque eu acho que você usa a embreagem para fazer as reduções, então embreagem, pressão no pé e já era, tá? Porque quem faz com quick é importante também a boa pressão e não deixar tão pequeno o espaço para que não aconteça isso, beleza? Então, fundamental é a força ali, tá? Se você for deixar também para trabalhar próximo a essa redução, lembra daquela pegada da embreagem meio meio e já era. Beleza? Olha o tamanho das redações que me vem. Olha aí. Geron W, fala filho, espero que esteja bem, assim como eu estou Eu percebo que você está muito bem filho, porque ó, quando você digita tudo isso É senão que você está em paz, está com tempo, está feliz E fala, agora eu vou teclar, isso aconteceu muito no bate-papo, ó. teclar ó. Primeiramente quero agradecer por todo o conhecimento que tem nos dado Fica tranquilo, vamos então, aqui para isso filho, missão, missão é missão, missão mesmo que às vezes nós esquecemos dele. Missão é missão. Se puder, manda um salve para o comboio SP. Um abraço para o comboio SP, que acontece direto lá quando você pega imigrantes descendo para a praia. Um grande abraço, pessoal. <risos> abraço pessoal do comboio SP. No último domingo, dia de eleição, decidi sair pra, da baixada para colar em Romeiros. Perfeito. Domingo de eleição aliás, eleição é um dia que você tem que sair para fazer essas coisas. Não tem coisa melhor que. Na data da eleição, porque não tem outro dia para você fazer isso, tem que ser na eleição. Então, já é maravilhoso. É... Foi meu terceiro rolê lá. Fui, então, com a minha poderosíssima R3 Monster, a versão com mais cavalos de todas as R3. Au! Principalmente pelo holograma amarelo dourado. Tá ligado, né? Foi uma semana bem chuvosa esse EP. não brinca. Tá foda, né? Cara, não sei o que aconteceu. Estamos vendo em Londres, velho. Um clima desgraça. Se não me engano, até sábado para domingo choveu. Agora também não vou mais estar, Tá frio, tá? Pois bem, dianteiro M5 Half-Life. Meia vida. 29 PSI. Traseiro, osso 2, um pouco mais de 228 PSI. Aí agora você trava. Mas ah, caraca, tal. Eu sei, eu falo. M5 e 2, mesma coisa, tá? vai tranquilo. A diferença é que é bom colocar os dois para, então, é, não tem, mas assim, quando eu falo que é o mesmo pneu, tá? É, põe dois M5, põe dois rosto 2 na pesquisa você tá, pô, não sei se eu vou de rosto 2 M5, beleza? Quer fazer essa aí? Tá bom. Fica tranquilo, é o mesmo pneu. É, ambos quente, calibrei assim que cheguei em SP, mas como estava uma manhã fria, deve ter variado e não levei isso em consideração na hora. Vídeo 1, eu estava um pouco ansioso para o rolê, queria estar no pneu novo, afinal na Baixada só tem reta, nós fomos pela Castelo e cortamos até Pirapora de Bom Jesus por um estado que eu nunca tinha ido, então fiz uma cagadinha por estar sempre no retrovisor, pois tinha mais um parceiro com menos experiência que eu no rolê. Melhor que você deixou ali ir atrás de você, tá? Vai conferindo, só que o mais importante é a frente. Eu estava um pouco ansioso pro... no vídeo 2, estava um pouco ansioso para rolê, é... Mas você, tá... você vê que você tá ansioso duas vezes ó Então é a ansiedade, filho Você precisa tratar essa ansiedade é A ansiedade vai te fazer mal aí. É... Queria estrear o pênalti novo Afinal, baixado só tem reto Você copiou e colou aqui, filho Você tá copiando e colando e fazendo eu ler de novo Cheguei chegando Em uma das primeiras curvas, já me joguei <risos> São três raças Segue o link dos vídeos eu não vou cair nessa não. Nós vamos direto para pro... pegada. Ah, tem mais coisa, pera aí. Vale ressaltar a importância de bons equipos, pois se eu tivesse de roupas convencionais, certeza que o rolê teria acabado ali. Apenas da baixa velocidade, pelo menos o bife não teria. Pelo menos o bife da mão teria sido arrancado. Com certeza. Peço desculpas. Primeiro, pelo e-mail longo, fique à vontade para cortar um texto, não, não cortei nada. Segunda, por profanar vossa Romeiros com minha inexperiência. Não, não vou... Fan... fica tranquilo, fica com o vídeo aí, fica com o vídeo, fica com o vídeo. Aguinha, aguinha, pera aí que eu vou botar mais qualidade Vamos estourar a internet que eu pago ela pra isso Já tá na qualidade, por que, que não, não tá tão na qualidade? Agora vai estar tá na qualidade Voltemos, como dizia tudo, temos ah, Sensação que tá igual Não, bem. não, vai dar uma, dar, uma, dar uma pincelada Um clima bem bonito, hein? Eu vou contar um, um segredo pra vocês aqui entre nós, Beleza? Eu nunca ando sete horas da manhã. Então, filho, se um dia você tem um prazer, vai ter o um prazer de me encontrar na estrada, você nunca vai me achar no período loucura fazenda. Que é das seis da manhã até as dez da manhã, porque você tem que estar tá meio dia na sua casa. Então você nunca vai me achar. O máximo que eu falo, nossa, eu tô... Ah! É sair oito horas para chegar nove horas no posto, para tentar começar a chegar lá dez e olha lá certo? Por quê? De manhã frio, pista fria, tudo ruim, já era, eu odeio acordar cedo, certo? Pode ver que a maioria dos meus treinos, quando pega o primeiro que sai 7h40 da manhã, eu não faço, faço o um classificatório que tá valendo, porque eu sou obrigado, mas se eu pudesse, eu já mudava isso aí também. Então, assim, esse treino da manhã é só por obrigação, aqui no caso, se vocês forem andar, mas tô falando, treino da manhã, para mim, é o classificatório, livre, eu nem faço, eu não perco o tempo, não... Você não, não ganha, mas aí é dando uma dica a mim Então, cara, de manhã, manhã, manhã, manhã, manhã Toma cuidado, porque a pista Ela é fria Não começou a ficar da hora ainda, entendeu? A orvalhada tá lá, vamos lá Ó, ó hum, Ela mesmo, hein? Eu gosto de abrir ela bastante, então aqui eu já vou estar tá bem mais para cá, é isso aí mesmo, mais um pouquinho ainda, tá? E aqui é uma curva que eu evito muito, ó, você se preparou bem antes para entrar nela. Então, o esquema dela é fechar aqui, ó, você fecha ela aqui, pode ver nos meus vídeos, pode ver nos meus vídeos. Quando eu falo que você se preparou antes, eu falei besteira você começa a entrar um pouquinho antes do que deveria, tá? O preparar tá certinho, é entrar um pouquinho antes. Então pode ver que eu fecho ela aqui, ó. E é uma curva que eu faço muito tranquilo, porque se você reparar nela, ela é uma curva assim, ó. Tá? Você tá aqui, ela faz isso. Então, a chance de calçar a pedalera, quando você tem uma curva é, 90 graus e fazendo um, um L para cima, é gigantesco. Então o que, que você tem que fazer? Abre ela bem, vai entrar, com a moto mais ou menos inclinada, para poder reacelerar e sair forte, que é uma subida. E aqui, se você acelera muito forte, de 600 mil, a frente começa a vir flutuando, porque ela vem muito assim, ó. Então, essa aqui é uma curva que eu faço de primeira, tá? Quando eu, quando eu venho quente. Quando eu tô mais ou menos, eu faço segunda. Mas, é, ela não é uma curva que você pode vir entrando, inclinar e acelerar, entendeu? Ela é uma curva que você tarda a entrada, belisca e sai acelerando. É diferente. E aqui você entra e começa a acelerar, ó. Só que acelerar inclinado, em pé na moto, porque se você tá com aquela capacete e ela tá ainda você tinha que estar pelo menos aqui, ó, para estar tá com a moto mais assim, ó, e não aqui, ó. Certo? Então com a moto mais assim, que aí você vai estar tá com a moto mais em pé, mais área de contato de pneu, e aí vem toda aquela lenga-lenga que eu já expliquei, mas na lenga da pneu, pode ser, tipo, o, o pêndulo para que você limite a inclinação motocicleta. Porque... e aí não vai acontecer, entendeu? Ó, pedaleira foi o primeiro a pegar, certo? Calçou, pé de cabra nela. Levanta ó, e vai embora. Então, lembra, quando você tem uma curva de situação assim, que ela é 90 graus em subida, tarda a entrada, entra um pouco mais à frente, mínimo de inclinação possível para você poder reacelerar, tá? Então você usa muito o traço, certo? Aqui foi o quê? Entra, inclina mais, calça na pedaleira, levanta a roda traseira, escapa e vai embora. Então aí aconteceu isso aí, filho E pista gelada também, né? Já vai que vai, e aí já era. É isso aí. E você viu que o seu brother queria passar por cima de você, que você ficou olhando pra ele, que falou que ele era mais ele, e falou agora é uma oportunidade de eu passar em cima dele. Não é brincadeira. Bom, filhos, é isso. Próximo e-mail. Daniel Badzinski, the bad boys. Como diz a Kathleen das x 10 queda de mundial. Kathleen é, nossa família do sul, né, então o Daniel também já faz parte, porque tá aqui agora, então é uma família grande, nossa família atinge o globo, é, bora para análise, pneu slick, power slick, Evo 200, na traseira, calibragem 25 PSI quente, pista Guapuré, Rio Grande do Sul, eu não conheço essa pista, mas tudo bem, Filho, é o seguinte, é, Bom, vamos lá, curva do túnel, fiz quatro voltas com a saída com o cobertor, voltei para o box para ferir a libragem, deixei 25 libras, voltei para a pista dando uma volta boa, certo. O slick da Michelin é diferente do slick da Pirelli, então, eu me lembro na época que a calibrar <risos> Porque a calibragem do Michelin é um pouco menor que a do Corsa, tá? Então a gente trabalhava uma calibragem diferente. É, vale a pena dar esse confere aí. Salvo engano, na época, como foi em 2015, era 22, 23 quente, tá? Então o Michelin, ele é... Vocês têm que tomar cuidado com isso. Eu faço a calibragem universal, mas tem... quando vocês pegam um Power, um pneu slick, por exemplo... Se você colocar em Pirelli, é, Supercorsa CC, você vai ter várias planilhas de calibragem recomendada pela própria Pirelli, inclusive. como o Michelin não é diferente. Então vale a pena você dar um confere, porque essas calibragens que eu passo também, inclusive, de pista, é olhando dentro desses critérios aí. Tá? Então é um pouco... Não, 25 tá luxo também, não é isso que é, te derrubaria. Mas assim, ele fica um pneu um pouquinho mais durinho. Eu vou explicar uma coisa do slick já já. É, bom, muito bem. Oitava volta a cair, mas acho que está rápido, mais rápido, acredito que 1,22. Certo. Sou categoria B em track, pois piloto é de 1 8 do Pedro Sampaio recorde. Estou lendo conforme você escreveu, tá? Mas track é track, faz 1,12 a 1,20 na categoria piloto. Então agora vou traduzir. Ele é piloto da categoria B, o recorde é do Pedro Sampaio, que virou 1 8. Então o pessoal faz na categoria piloto de 1,12 a 1,20. E ele está na categoria B. Vamos lá. É, é, detalhes, pneu montado e usado vaselina na montagem, não lavei antes de colocar na moto, mas depois da sétima volta isso é risco olha, vaselina geralmente é usado em todas as montagens porque você para não destruir a roda, para ficar mais fácil de dar o pneu, passa-se lá não é o problema, a não ser que o cara fez um, pintou o pneu foi até a era de bandagem lá e aí já era, mas se você usou cobertor de pneu você deu 8 voltas, não seria isso, beleza? tá muito bem. É, pneu tinha um slick dois antes. Usava 24, 25. Dava bom grip. Esse que tinha, estava querendo terminar. Ele, pois é meio uso. Percebi na primeira parada que os pneus não estavam enrugando. Por isso aferi. Pois nessas primeiras quatro voltas ele veio 27 libras. Onde eu baixei 25. Tá, depois da queda eu olhei o pneu. Pouco igual também. Temperatura ambiente 21%, pista seca, umidade 50% a 70%. Até até umidade. Agora, agora sim. Enfim, analisa aí. Coloco mais de uma passada na mesma curva para analisar. Beleza. A umidade vai dar mais performance, tá? O grip do pneu, quando ele tá quentinho, é o grip do pneu. É... Uma das coisas importantes é que é o seguinte: é muito bom fazer isso para você depois trabalhar com a calibragem que você quer, mas é... pneu slick, ele. Existe uma regulagem um pouco melhor da suspensão, tá? E aí isso é muito é, particular. Eu fiz um, um, um setup que eu tava chegando lá, mas geralmente é, você tem que trabalhar essa suspensão, porque, como ele não faz, ele, eu, o pneu Slick não faz muito isso aqui com o Sucos, ele faz mais esse trabalho. Então você precisa trabalhar a suspensão para você sentir esse trabalho o mínimo possível para não influenciar no seu rolê. E aí você fala, mas qual que é? Aí, irmão, aí, é, aí é, é, é, é, é, muito, é muito delicado, entendeu? Quem tem a oportunidade de fazer um curso comigo, ou um de um personal, alguma coisa, ou quem sabe quando eu faço, fizer uma aula online, eu dou essa letra, porque essa aqui eu tomei no rabo pra caraca pra entender, então não pode ser assim. Você gosta, né filho? Não, talvez, talvez eu mude de ideia. Vamos lá, fica com o vídeo aí. passada um primeiro, vamos lá, Inclinação. cresce e vai embora, uma coisa importante filhos, de novo, cuidado com esse negócio de hum, hum, essas engasgadas, entendeu, isso acaba influenciando bastante nos versões, pensa que não? Mas existe um trabalho aqui, de repente já está meio que perto do limite acontecendo ali, esse próprio vai e volta, não dá tempo da moto se acertar de novo, ela escapa, tá? Eu estou falando isso, é um pelésimo? É um pelésimo, mas ajuda. Então é muito importante trabalhar sempre bem o traço, tá? Mas aqui foi, foi, foi um traço bacana. É, vamos para o que dá, que dá o up. Vamos para o que dá o up você fez curtinho né filho Eu queria ter visto entrar um pouquinho antes é ó. tá vendo ó vamos lá inclinação demais ó e começa a acelerar já que aí já tá no ponto que você tá acostumado que é uma referência que você tem de reaceleração só que você tá bem inclinadão e vem no grifo porque você passou oito voltas iguais e aí você fala agora é nós. Só que aí tem um negócio que você relata. Desgaste do pneu. Por mais que o slick dure muito mais que as bolinhas ali, a borracha faz parte dele. Então a estrutura acaba também trabalhando um pouco mais. E aí, nessa hora, quando você começa a ser mais agressivo, você precisa sempre lembrar da margem entre. E eu já falei isso para vocês, vou dar essa dica de novo, que eu acho que vale muito. Existe o primeiro fato que é Encostar o joelho no chão, que é o que todo mundo quer. Depois que você faz isso, eu quero encostar o cotovelo. Depois que você faz isso, você começa a parar com esse negócio, porque você começa a arregaçar essa saboneteira, arregaçar tudo, você só vai usar quando for necessário. E nesse segundo estágio, como que funciona? Eu encostei o joelho no chão, opa, menos acelerador. Tirei o joelho do chão, grifo máximo. Então não tem como você dar um gás um pouco mais forte se está bem joelhado, porque você está com pouca cara de contato. Então lembra disso, ó. Saiu o joelho, grifo. Não saiu, menos... Tira o joelho, grifo. Porque se você tentar tirar o joelho, você já vai subir a moto. Certo? Então, o joelho vai servir para duas referências quando você tá rápido. Limitar a inclinação e ser seu aviso do reacelerador. Beleza? Que você vai reacelerar, porque ele sai, desencosta e já é. Então aqui você inclina demais. E, ó. Você vê que aqui quando você inclina demais, ela já dá o primeiro sinal que ela vai escapar. Provavelmente ela fez isso aqui, assim, ó. E aí você... Perde ela e já era. Entendeu? Aí você vê que até entra um pouco do controle de tração, parece. Mas já era tarde demais, porque você não acelerou ele com muita brutalidade, Olha lá, ele dá uma... Mas aí já, já era tarde demais. Tá? Então quando for fazer a reaceleração, lembra de levantar a moto. No, no primeiro que eu passei aqui, você estava mais rápido que essa acelerada e mais seguro. Então é um fato importante. E sempre essas escapadas de traseira... Principalmente quando o Guidão faz isso aqui, ó, a traseira saiu antes, tá? É um outro fato consumado. Então, filho, fica tranquilo, não foi a vaselina, certo? Você fez a calibragem muito bom, importante fazer essa parada, mas é, acelerar inclinada de mil, ou põe mais controle de tração ainda, para você poder dar uma um, um aceleradora, né, Brrr, e... Ou então lembra disso, sacou? Já era, tá? Mas V nas curvas, mais V. Próximo. Felipe Martinuso! E vai ficar para o próximo, felinho. Então é isso, espero que tenham gostado, espero sempre ajudar com vocês nesse análise de quedas. Estamos de jogada total, deixa um like se ainda não deixou, se inscreve se não é inscrito, e comenta alguma coisa aqui embaixo que é importante, porque daí esse vídeo vai ficando bem relevante e ajuda uma galera, porque eu acredito que esse análise de queda é uma aula online, tá? É até praticamente um curso online bem bacana, que quem... Entende, aproveita e dá um passo gigante na pilotagem. Together? Together agora o próximo.